Temos um papo, eu tô indo embora. Opa, meus queridos, tio, Sanário, na área tudo tranquilo com vocês? Selbit, Um youtuber e streamer que dispensa qualquer tipo de comentário. Tanto que eu não vou focar em sim quem ele é, porque vocês já sabem. E eu falar quem ele é, só ia encher linguiça. Só que o ponto é focar na despedida dele da internet. Pois é, vocês não entenderam errado. Pra quem tá meio que boiando e sem saber de nada, na última live do Selbit, no final da live ele conversou com o chat e meio que desabafou e disse que aquela era sua última live por um tempo. Que depois dela, ele iria sumir por um tempo indeterminado da internet. E o motivo, Tio Sam, por quê? Era por estar se sentindo desanimado em estar vivendo uma fase complicada da sua vida. Em relação a não conseguir dormir direito. Em estar se sentindo sobrecarregado. E desanimado com o resultado do conteúdo que ele estava entregando para aqueles que gostam dele. Que assistem as lives dele. E que, por esse motivo, ele sentiu que precisava de um pause. Não um pause para tirar férias e aproveitar e coisas desse tipo. Mas pausar um pouco. Essa rotina desgastante Que consome quase que o tempo todo dele Eu tô saindo Da internet por um tempo Não sei exatamente quanto tempo Essa foi minha última stream uh, Eu não vou voltar amanhã, eu não vou voltar semana que vem Eu não sei quando eu vou voltar, eu preciso ir embora Estão uh, sendo tempos Muito difíceis pra mim, muito pesados pra mim Principalmente por causa de sobrecarga Tá tendo muita coisa ao mesmo tempo Eu ia fazer uma live hoje Ah, ia fazer outra live amanhã Mas eu preferi acabar hoje E já poder me despedir de vocês aqui Eu vou... Não é uma férias Eu não tô entrando de férias Eu vou continuar trabalhando mais do que nunca Eu só preciso de um tempo De... Eu preciso de um tempo sozinho Acima de tudo Eu preciso de... Eu, eu, eu não tô bem eu não tô bem. E eu confesso, mesmo que algumas das atitudes do Selbit tenham sido babacas num passado recente, não dá pra negar que ele é referência e inspiração pra muita gente. É triste demais ver ele tendo que parar, e mais triste ainda ver que pessoas estão comemorando por ele ter parado, só que ao mesmo tempo chega a ser bom ver que ele decidiu dar um pause, porque talvez assim ele comece a cuidar um pouco da cabeça dele, comece a colocar ela em ordem, tanto com a vida e também com o trabalho, até porque não dá pra negar, né? O cara trabalha e trabalha é igual uma máquina, não é fácil fazer lives de horas e horas por muito tempo, não por ser difícil de fazer mas porque é difícil passar tanto tempo fazendo, demanda muito tempo da vida, saca? é muita coisa, e mesmo que tu ache fácil entre o fato também que ele nem precisava mais fazer isso, sabe? de se esforçar tanto e tal porque ele já alcançou todos os patamares possíveis, só que com esse tempo que o celbit ele vai tirar pra ele eu tenho certeza que o momento que ele voltar, ele volta fazendo algo muito bem feito, e dessa vez muito mais preparado, essa parada do Selbit serve pra gente lembrar que todo mundo precisa de uma pausa sabe, todo mundo precisa de um tempo pra si mesmo, todo mundo precisa cuidar da própria cabeça sabe, ninguém, absolutamente ninguém, aguenta excesso de carga, e tá tudo bem, sabe faz parte de como é o ser humano, de como o ser humano em si ele funciona, pra todo mundo eu acredito que, por favor, velho apenas descansem, e fiquem bem também, quem acompanha o Celbit. Eu sei que pode ser um pouco triste para quem gosta dele, não ter mais ele nas lives, não ter mais os vídeos, por mais que os vídeos ele não posta tanto, mas principalmente nas lives eu sei que pra quem é realmente fã e acompanha ele, que ele ajuda as pessoas a ficarem bem, vai sentir bastante e podem ter ficado muito triste ao ponto de chorar. Mas aproveita esse tempo do Selbit e também descanse um pouco a cabeça, porque o mundo já tá uma merda. A nossa cabeça ela fica 24 horas pensando em problemas, Caos e tudo mais E isso é ruim pra gente, sabe? Então aproveite também esse tempinho do Cellbit Pra tirarem um tempinho pra vocês No geral, assim E, e eu preciso e, e, e muito disso vem de eu não conseguir descansar direito Vem de eu tá, ter semanas que eu tava dormindo Tipo, somando tudo 10 horas numa semana do, Dormia muito pouco, dormia muito mal Trabalhava demais ficava, O estresse tava me matando E a live não era Não é difícil fazer live Mas a live consumia muito tempo da minha vida E, e eu sentia que tinha, tinha dias que eu não conseguia entregar O que eu queria entregar aqui em stream e eu preciso de um tempo. Eu não sei quanto tempo vai ser, eu não sei se eu vou voltar a streamar esse ano, como normalmente, assim. Ah, mas eu queria agradecer de coração, todo mundo, por tudo, tudo, tudo até agora. É, é difícil ir embora, assim. Eu, eu sei que vai ser difícil eu vou... E eu vou voltar assim que eu tiver melhor, e assim que as coisas estiverem mais alinhadas. Mas eu preciso, eu preciso disso, certo? Então eu vou sumir, mas eu volto alguma hora, tá bom? É isso, rapaziada. Obrigado de coração por estarem sempre aqui comigo. E quando a gente voltar, vai estar tudo bem de novo. Tá bom? É muito difícil ir embora, mano. É mais difícil que eu achei que... Assim. <risos> Fiquem bem. E a gente se vê algum dia. Valeu. Olha, o Sam pediu pra eu fazer uma participação aqui no final do vídeo e eu tenho algumas coisas pra dizer sobre essa pausa do Selbit. Pra quem não me conhece, eu sou o Tari, eu sou o editor do Tio Sam e também eu tenho um canal aqui no YouTube, mas já faz alguns meses que eu parei com ele porque eu tava cansado mentalmente pra continuar fazendo vídeo. E isso não tem nada a ver com a quantidade de horas que eu demorava pra gravar, pra editar ou pra escrever um roteiro em si, até porque eu não levava tanto tempo assim. Mas a questão é que trabalhar com a internet pode sim ser estressante, mesmo você trabalhando de casa, Casa, não significa que você vai estar sempre bem. Até porque depende de muito mais coisa além de só gravar um vídeo ou abrir uma live igual o Selbit. Muita gente acha que por ele fazer um trabalho fácil, entre muitas aspas, ele não tem o direito de se sentir cansado, assim como uma pessoa que tem um emprego normal fora da internet. E, sinceramente, eu não acho que ninguém tem o direito de julgar a escolha dele e falar que ele é fraco só porque ele decidiu dar um tempo. Até porque eu decidi fazer isso e eu não ficaria muito feliz com ninguém julgando a minha escolha. Olha, eu não quero ficar de enrolação aqui, mas pra terminar, eu pelo menos, não acho justo a gente ficar comparando o sofrimento de duas pessoas e falando que o Selbit tem menos problemas que a maioria. Porque, na real, o mundo não é assim, velho. Dinheiro, com certeza, é bom, mas não é só isso que determina se uma pessoa tem problemas ou não. E, pra mim, ninguém tem o direito de julgar o sofrimento do outro, até porque ninguém é igual. Não é porque o meu vizinho, que trabalha com alguma coisa, que o sofrimento dele é diferente do meu sofrimento. Felizmente, as pessoas, elas levam isso como normal, de, infelizmente, querer comparar a dor e o sofrimento das pessoas. Sendo que, velho, não compara. A gente não sabe o que o outro sofre, ou a maneira que o outro lida com o sofrimento. Pra tu, pode achar uma merda, pode achar pouca coisa, pouca bosta. Tudo bem, tá tranquilo. Só que, só quem realmente sofre, que sabe a dor que sente. E, é isso. Então, se tu acha pouca coisa o sofrimento do Selbit, olha pra você. Ele teve coragem de vir a público. Pausar o trabalho dele pra falar que não tava bem. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar. Respeitar o sofrimento dele e não comparar o sofrimento dele com o sofrimento de outra pessoa. Porque querendo ou não, ainda assim vai ser um sofrimento de pessoas diferentes e de coisas diferentes. Enfim. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Se tu tá se sentindo cansado, sobrecarregado, por favor, só desliga um pouco, vai espairecer a cabeça, fazer alguma coisa que você gosta, para tirar toda essa tensão de dentro da cabeça, porque eu sempre falo, saúde psicológica é a coisa mais importante que a gente deve ter, uma vez que a gente não tiver bem da cabeça, problemas maiores podem ser desencadeados, então se você não tiver bem da cabeça, só descansa, para um pouco e vai tentar ficar bem mentalmente.